Comissão Especial da Reforma da Previdência faz primeira reunião hoje. Marido da modelo Caroline Bittencourt é indiciado por homicídio culposo. Estudo da ONU revela um milhão de espécies podem desaparecer do planeta. Depois do nascimento, a expectativa é pelo nome do novo bebê real. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo. Bom dia.